Eduardo, Oi, Ana Clara e Alessandra. Vou começar com a Alessandra, que já está com o seu microfone ligado. Bem-vinda, Alessandra. Eu estou com o microfone ligado. É, muito obrigada pelo convite. Muito é, grato demais mesmo por estar aqui com vocês, porque as pessoas farão melhor, que fazem parte da minha vida mesmo. Tanto o Dudu quanto a Ana Clara. E é isso. Muito bem, passo agora a palavra para a Ana Clara. Ana Clara foi uma grande surpresa... É, conhecer o trabalho dela nas redes sociais, depois trocamos figurinhas pelo telefone, alguém que vem me ensinando muito em relação à representatividade, a questão do conceito do capacitismo. Bem-vinda, Ana. Obrigado, Ana. A gente... Eduardo, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela tua presença. Com você a palavra. Alessandra, pode também se descrever com você, sua apresentação. Desculpa ter esquecido. Imagina. Eu sou a mulher negra, estou de tranças vermelhas, tranças sintéticas, né? Estou com uma maquiagem básica e estou com uma blusa de estampa africana, que dá para ver só um pouco. E eu vou usar a né? porque a gente fica bem mais que o sol, nem sai de casa. <risos> Demais. E... Eu vou começar a primeira pergunta é para o Eduardo Victor. E eu gostaria de saber, Dudu, como é que a sua voz, alguém com deficiência LGBT, pode provocar a mudança na sociedade, a sua voz, a sua representatividade? Perfeito, Ana Clara, mesma pergunta para você, de que maneira você, a sua voz pode provocar mudança? Obrigado Ana. Alessandra Martins, nós estamos é, percebendo uma grande movimentação dentro do mundo inclusivo, da diversidade, a respeito do conceito capacitismo. Eu queria que você nos ajudasse a compreender o que significa esse conceito e essa palavra. Obrigado, Alessandra. Eduardo, o que, que mais te incomoda hoje na sociedade, por a gente ainda é, viver uma sociedade capacitista, é, que não tem uma acessibilidade 100% efetiva, o que, que mais lhe incomoda hoje? Só liga teu áudio, Eduardo. Teu áudio está desabilitado. Isso. Esqueci. Sem problema. É... Isso é atrasado pelo capacitivo que tem o tempo inteiro negar é, que, é, o nosso direito para além de existir. Ana Clara, nós estamos acompanhando vocês é na internet, nas redes sociais. Hoje eu convidei vocês para estarem no Congresso Genético do né, destino porque eu os considero vozes potentes no movimento. E eu queria que você, como uma ativista, alguém que também é influenciadora digital, porque você... Traz conteúdos e conteúdos é, bastante reflexivos e re relevantes. Que você nos explicasse e trouxesse também uma reflexão em relação à, à descrição de imagens, a tornar essa linguagem mais acessível para todas as deficiências. Como é que uma pessoa que é influenciadora digital pode fazer isso? Perfeito. bacana. Alessandra, a gente pode considerar alguém que está hoje nas mídias e é influenciador digital, mas que não usa é, descrição, que não torna a linguagem acessível alguém capacitista? Podemos considerar que essa pessoa ela é capacitista por isso? bacana. Por que, que eu falo hoje sobre isso, Alessandra, na Clara e Eduardo, quando a gente traz as mídias, né, e que vocês também hoje são grandes vozes nas redes sociais? Porque às vezes a gente não percebe o quanto está é, sendo capacitista, ou está sendo é, preconceituoso por não tornar o nosso é, a nossa rede social é, acessível. E aí eu falo... É, por que, que eu fiz essa pergunta para vocês? E aí eu vou jogar de novo essa pergunta para os três e qualquer um de vocês pode me responder. Se hoje, por exemplo, eu tenho uma rede social onde eu não é, faço uma postagem com uma linguagem acessível pensando para pessoas com deficiência intelectual, quando eu não faço uma postagem de uma imagem para pessoas com daltonismo, eu sou capacitista? Eu acredito que sim, mas, ao mesmo orar e se trancar no quarto como se fosse é, o, o fim do mundo. Não, você vai ter atitude para poder se tornar é, e ter práticas anticapacistas, sabe? Eu acho que a gente tem que também parar um pouco de se colocar nesse lugar de quando a gente é, de quando a gente oprime alguém, porque a gente vive numa sociedade que é estruturada em privilégios. E em algum momento a gente vai gozar Ana Clara. Continuar sendo intercutido, né? Eu acho que é muito importante a gente ter tempo essa, tem. Essa, esse pensamento. E quando a gente fala, principalmente sobre é, capacitismo, eu entendo que às vezes é muito difícil a gente perceber o que é capacitismo e o que não é capacitismo. Eu digo isso por experiência própria, não sei se a galera também tudo também vem assim, mas tem coisas que eu faço no meu dia a dia que muitas vezes. for <risos> também devem é, pessoas de inteligência também são felizes alguém falaria sobre frase? eu acredito que não então, acho que pode a gente fazer essa reflexão e entender que está tudo bem errado mas que a gente precisa aprender e precisa ficar mais atento a essas coisas mais uma pergunta e se você puder ser bem é, rápida nessa resposta, mas eu não deixaria, não posso deixar de citar aquele vídeo que você publicou recentemente, foi super bem recebido nas redes sociais, sobre as pessoas com deficiência que já se sentiam em quarentena a vida toda. Você se sentia assim, Ana Clara? Que novo normal é esse, hein, Alessandra Martins, que serve para alguns e não servem para todos? Ah, esse novo normal ainda não existe, né? ele não vai existir, porque a estrutura para permanecer da mesma forma, eu sou muito descrente sobre isso, pelo menos. É, mas eu acho que fez a gente, esse momento de quarentena fez a gente repensar sobre muitas, sobre o nosso lugar no mundo, né, sobre como as pessoas têm seus privilégios, as coisas que a gente, é, das coisas erradas que a gente acaba na vida, mas esse normal, ele... assim, eu sou uma pessoa que estou me formando em ciências sociais naquele fatídico último período, que se Deus quiser vai acontecer. Tá? E sou uma pessoa que estou sempre estudando muito a sociedade, a estrutura, como ela funciona. E a estrutura ainda se mantém baseada em, em exploração, em marginalização e tudo mais. Então, eu acho muito difícil que tudo volte ao normal, no sentido de que a gente seja incluído, de alguma forma, na, no mundo. Pensando em soluções, olhando para frente, para o futuro, Eduardo, eu queria te perguntar no que, que você aposta? Você é alguém que é ativista, jovem, porque você é muito jovem, você tem 21 anos, desculpa, 22? Eu tenho 20 anos também. 20 bom, né? anos, uau! O que, que você considera é, que seja importante olhando para o futuro? Vamos tirar esse novo normal. O que, que você espera? para você, para essa representatividade? Eu acho que representatividade, ela não é tudo, né? Eu não, eu não quero estar tá aqui para representar ninguém. Eu falo por mim, pelas minhas experiências. E eu acredito que esse momento da quarentena, em que muitas das pessoas estão muito mais consumindo é, o celular, e, enfim, isso, isso automaticamente potencializa vozes. Tanto que o nosso crescimento, de todo mundo que tá aqui, nessa mesa hoje, foi muito expressivo durante a quarentena, né? Está sendo expressivo durante a quarentena. E, não, e seria muito diferente, eu acredito, se nada tivesse acontecido. isso não quer dizer que a quarentena é ótima, maravilhosa. Óbvio que não. Né? Como se a pandemia não fosse nada. Mas esse é o momento em que as vozes estão sendo potencializadas, mas isso não é o suficiente. Né? E eu acho que para poder a gente é, é, falar sobre a cultura, tem que olhar, ver o presente e principalmente olhar para o passado, né? Porque ninguém constrói nada sem... Eu acho que esse momento, é, é óbvio que a gente precisa de aliados, mas mais do que isso, a gente precisa se olhar entre a gente, entender as nossas especificidades, né? Porque o que eu passo não é o que a Ana Clara passa, não é o que ele me passa. Cada um vai ser atravessado por isso de uma forma. E, obviamente, os pontos vão convergir em vários momentos. Mas também é importante entender que a gente não é um grupo homogêneo, que a gente não vai sofrer os atravessamentos das mesmas formas, né? Por conta de, enfim, raça, classe, gênero, sexualidade vários fatores que, que vão se interseccionalizar na nossa sociedade. Então, assim, eu acredito que as pessoas a gente precisa continuar falando. Eu sou uma pessoa minimamente otimista, mas eu não acredito que, essa, que a gente vá ver uma transformação radical é, enquanto estivermos vivos, mas eu acho que é sobre isso. Eu acho que é ir até onde a nossa mão alcança, é estar no coletivo, mas fazendo individualmente o que a gente pode, cada um, Bacana. Eu até vou discordar de você. Eu, eu sou muito otimista, viu, Dudu? Eu acredito muito numa sociedade inclusiva. Eu, uma pessoa sem deficiência, que há 12 anos atrás teve uma provocação de uma jovem com síndrome de Down e que fez a minha vida se tornar isso. Hoje eu estudo sobre inclusão há mais de 12 anos. Eu quero e desejo uma sociedade inclusiva e, e espero que isso aconteça e que a gente possa fazer as nossas partes. A Ju quer fazer uma pergunta para vocês aí, Ju. Vai lá. Na verdade, oi, gente. Oi, Eduardo. Oi Ana, oi Alessandra, na verdade eu queria é, meio que, não é nem fazer uma pergunta, mas acredito que acrescentar no que foi dito nesse, nesses momentos, é, falando sobre a questão do capacitismo, como mesmo você Alex, né, é, disse, talvez muita gente está aprendendo, né? muita gente é, às vezes não tinha o costume, agora com, com essa questão toda, com essa mobilização, estamos aprendendo eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não cancelar, às vezes, a pessoa de cara, é, sendo que talvez ou ela fez um comentário ou ela está aprendendo. É, porque senão você afasta as pessoas. Senão, do... Exato. não você se afasta e não só né, uma pessoa cancela, porque as outras vão ver e já cancelam, às vezes, sem saber. Gente, eu acho que, eu particularmente falando, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né, e, ter, e ter uma observação mesmo se é... Às vezes, por maldade ou não. Porque eu acho que quando não é, a gente pode realmente passar mais informação in ensinando do que cancelando. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Obrigada, Alessandra. Obrigado, Eduardo. Se alguém quiser deixar uma última palavra, à vontade. Agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Ana Clara, genética é destino para você? Thank